Peixe frito, cozido, grelhado, assado, existem inúmeras maneiras de preparo. Quem não gosta de um peixinho fresquinho, hein? O consumo de peixes nunca foi tão alto no Brasil. De acordo com o um jornal Pecuária, publicado em janeiro de 2018, o mercado de peixes brasileiro está otimista. Graças à sua enorme concentração de nutrientes, como vitaminas e proteínas, o peixe é considerado um dos alimentos mais saudáveis que você pode encontrar na natureza. Não é de hoje que se conhece os vários benefícios do consumo de peixe para prevenir determinadas doenças, principalmente as cardiovasculares. Além disso, a comunidade científica tem constatado uma relação entre o maior consumo de peixe com a menor prevalência de doenças do sistema nervoso, dentre elas a depressão. Parte destes benefícios à saúde deve-se a um tipo de gordura presente, quase que exclusivamente, nos peixes marinhos. Esse nutriente é conhecido como ômega 3, uma gordura poliinsaturada que não pode ser produzida pelo organismo humano e, por isso, só pode ser adquirida por meio da dieta. A OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda o consumo de uma a duas porções de peixe por semana para garantir a ingestão adequada do ômega 3 que é gostoso e faz bem, todo mundo já sabe, mas você sabia que pescados são alimentos altamente perecíveis e podem ser contaminados por uma diversidade de micro-organismos? Mas como avaliar as condições higiênico-sanitárias no comércio de pescados? Este artigo mostra uma pesquisa onde foram averiguadas diversas inadequações no mercado de peixes, localizado na cidade de Teresina, Piauí uma dessas inadequações era a inexistência de uma pia destinada somente para a higienização das mãos dos manipuladores, sendo a mesma para a prática de manipulação. Sem contar o estado em que esta pia se encontra, cheia de fissuras e rachaduras, o que facilita a formação de biofilme. Além disso, estavam encardidas em péssimo estado de conservação, sem ter ao menos condição adequada de higiene. Contudo, de acordo com a resolução RDC 216, de 2004, deve haver uma pia exclusiva para a sepsia das mãos, separadamente da pia de manipulação, a fim de minimizar a contaminação dos alimentos pelas próprias mãos dos manipuladores. Ué... Mas será que os comerciantes de peixes estão adotando os procedimentos adequados de boas práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos? A falta de fiscalização da comercialização por feirantes pode trazer grandes riscos à saúde do consumidor. Como já sabemos, os pescados são altamente perecíveis e suscetíveis a muitos contaminantes devido aos vários fatores que afetam a velocidade das alterações microbiológicas. Neste artigo, publicado na revista Ciência Rural em 2017, foi realizado um estudo que teve como objetivo avaliar a capacidade de formação de biofilmes após a sanitização. Este estudo demonstrou que E. coli, Salmonella e Staphylococcus isolados de peixe cru, Têm a capacidade de formar biofilmes, ambos sob condições de uma e várias espécies, e são fontes potenciais de contaminação. Mas não se assuste, o estudo também demonstrou que após a sanitização adequada, os biofilmes foram removidos das bancadas de comercialização de peixes indicando, assim, a necessidade de estabelecimentos de manipulação de alimentos, adotarem boas práticas de fabricação, desenvolver protocolos adequados para limpeza e desinfecção das áreas de superfície e equipamentos, usado na produção de alimentos, manutenção e substituição de equipamentos quando necessário. Podemos concluir que o mercado necessita de reforma geral, a gestão das instalações e as condições de higiene do local, e se possível, seria adequado um mini curso de boas práticas higiênico-sanitárias e são necessários estudos complementares para verificar a questão microbiológica e fisico-química para determinar a qualidade dos pescados.